Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos fazendo um tutorial aqui para explicar é, como, como gerar o, uma guia de pagamento no site da, do INSS tá? O que me fez fazer esse tutorial é que eu busquei alguns tutoriais para me dar essa informação e não tinha uma com assim, explicação muito bem detalhada e por isso que eu tô fazendo esse tutorial para vocês aí, beleza? Mas antes, pessoal, por favor, deixa seu like aí embaixo, tá bom? Dá uma força pro canal aí, tá? E gostando do canal, se inscreva e não, não esqueça de acionar o sininho lá para receber as notificações de novos vídeos, valeu? Um abração aí. Vamos lá, então? Primeira coisa que tem que fazer, pessoal, é tá nessa página aqui, ó. Página do INSS, tá? www www.inss.gov.br tá? aí barra serviço, mas se não tiver no barra serviço, não tem problema, tá bom? quando você entrar no barra, lá no .com.br provavelmente vai entrar nessa página aqui que eu vou explicar pra vocês ó. nessa página aqui aí você vem guia de previdência social pronto, vai vir pra página que eu falei, tá certo? Uma vez nessa página você vem aqui ó cálculo guia de carnê. Para você estar tá fazendo isso pessoal, primeira coisa você tem que saber é que, se você já se você já você já deve ter provavelmente aí o seu número de nit né o número do seu do seu INSS tá bom que chama se de e verificar se você foi cadastrado antes de 29 de novembro de 99 ou depois, como está aqui explicando. No meu caso aqui foi antes, está cadastrado antes de 99. Então eu clico, vou abrir. Uma vez aqui você precisa saber qual é a sua categoria, se é autônomo, como está aqui explicando, doméstico, empresário, facultativo e segurado especial. O que eu posso te dizer aqui, em relação a isso aqui, é o seguinte, autônomo é toda aquela pessoa que trabalha para si próprio, né, pra, com seus próprios ganhos, né, e tem seu próprio ganho. O doméstico, todos sabem o que é, o empresário também, e o facultativo, que normalmente diferencia, assim, que a gente pode confundir facultativo com autônomo, o facultativo é aquela pessoa que é de menor e o pai quer pagar, ou a pessoa que não trabalha, não tem renda nenhuma, e alguém quer pagar para ele. Então, eles colocam como facultativo. Isso é mais uma forma do INSS diferenciar, tá bom? Segurado especial, eu não sei bem o que, que é isso aqui, tá? Mas deve ter outros tutoriais explicando isso. Bom, no caso aqui é autônomo, tá bom? Você, aqui você vai digitar o, o seu NIT, né? O seu número lá do, do seu PIS/PASEP lá, como queira falar. Nós vamos digitar aqui. E aqui embaixo tem que digitar essa numeraçãozinha aqui para poder o computador entender que não é um, um, um robô que está fazendo a operação. Clicou, confirmar. E aí vai aparecer isso aqui, você confirma. Aqui pessoal é o seguinte, é, vamos fazer uma suposição que nós estamos aqui hoje no mês de julho e o pagamento é feito até o dia 15 isso significa que quando vir o mês no dia primeiro você já tem que correr e fazer é, a impressão desse documento mas você tem até o dia 15 pra, até o dia 15 de manhã para fazer isso tá lembrando que o pagamento é até às 10 horas 9 horas dependendo do seu banco se for fazer pela internet eu aconselho a fazer até um dia antes tá então se tiver em dia e você tá no mês de julho como é o mês que nós estamos agora a competência é no mês é do, referente ao mês 6 então você coloca mês 6 de 2018 classe não precisa colocar fim você coloca a mesma coisa 6 de 2018 base você tem que saber qual é o salário mínimo do mês ou o salário que você pretende pagar né que você costuma pagar Baseado nos seus ganhos, se é mil, se é dois mil, enfim. Aqui nós vamos fazer como base o salário mínimo, 954. Aqui, pessoal, se você é autônomo, a opção é essa aqui, ó. Opção 1163, tá? Ou seja, a segunda opção, ok? Aqui, estando você na data certa, você clica e coloca a data de vencimento. Como hoje nós estamos aqui no dia 23 de julho, ele não vai poder fazer esse cálculo que já passou da data, tá bom? Ele vai dizer aqui que eu estou em atraso, tá bom? Mas nós vamos botar aqui a data do dia 23 e já vai gerar ali uma multa. Gerou aqui uma multa, tá vendo? Pelo atraso, tá? Você clica aqui em cima e gerar gps pronto gerou é só imprimir aqui gerou é só imprimir agora o detalhe que eu quero falar para vocês é o seguinte aqui aonde está escrito identificador vocês vão observar que a numeração que aparece não é a numeração do seu nit porque porque você pagou com atraso toda vez que se paga com atraso Aí esse, esse identificador aqui ele é diferente, não, não é o número do seu NIT. Esse número do seu NIT só aparece aqui aqui corretamente quando você paga no vencimento certo. Como aqui ele gerou um atraso, então por isso que ele muda aqui, tá certo? Esse é o detalhe que eu queria explicar para vocês. Aqui embaixo você vê as, as notificações né do, do atraso, a multa, o valor, tudo direitinho. Então ele é impresso duas vias, isso porque foi atraso. Quando você não paga em atraso, ele não gera essa segunda via aqui, especificando os juros e a multa, tá ok? Outro detalhe que eu quero explicar a vocês é o seguinte: o código 1201 ele também muda, tá? Normalmente aqui seria 1163. Ele mudou por quê? Porque também pagou com atraso. Em relação a essa data aqui, ó, mês 7 de 2018. Sempre que você pagar atrasado, mesmo que seja um mês, dois meses, três meses atrasado, a competência que vai aparecer ali é essa aí, referente ao mês que você está imprimindo o boleto. Porém, aqui embaixo é que tem a competência certa, tá bom? Se você pagou aqui, por exemplo, referente ao mês de janeiro de 2018, aqui vai 2.001 2018, e aqui os cálculos correspondentes ao atraso, beleza? Então é isso, pessoal, está explicado aí qualquer coisa aí, é, bota nos comentários aí as perguntas, que a gente puder explicar, a gente explica, eu também estou na mesma luta que vocês aí, buscando conhecimento, tá bom? Mas eu espero ter ajudado alguém. Não esqueçam do seu like, gostando do canal, se inscrevam, um abraço, fica com Deus e até a próxima.